Eu penso que nós precisamos superar um problema é, grave no presidencialismo brasileiro, que é o um número imenso de pedidos de impedimento a todo momento. Aliás, agora, o presidente Lula acabou de assumir já há pedido de impedimento dele. Enfim, pegou moda no Brasil. E eu acho que o semipresidencialismo, tal como ocorre aqui em Portugal, na França, na Espanha de igual maneira, na Espanha é mais é, parlamentarismo definitivo, né? mas o fato é que ele ameniza as questões políticas que o presidencialismo naturalmente encerra. Nós tivemos exemplos, nós temos 35 anos da nova Constituição, já tivemos dois impedimentos e inúmeros pedidos de impedimento. E não só o impedimento cria... Queria cria trauma, como os pedidos de impedimento. Sabe que eu fiz uma, uma pesquisa, uma ocasião? Desde o tempo do presidente Itamar Franco, houve mais de 495 pedidos de impedimento. Então, nós precisamos superar esse problema. Daí o semipresencialismo. Ora bem, ah, pergunta-se, mas é para agora? É para 26? Não, é para 30. A imagem, a ideia que se tem é que pelo menos deva ainda manter dois mandatos, que quem foi eleito agora tem direito à reeleição e não pode vir obstaculizado esse esse direito eu acho que seria útil para o Brasil Eu sei que de vez em quando Há uma certa resistência a isso Mas eu acho que se superássemos as resistências Volto a dizer, seria utilíssimo para o Brasil O impeachment é um processo Político, não é um processo jurisdicional Tanto que não é incomum que, digamos assim, chegando no Senado, o Senado possa dizer, olha, tem todas as provas conducentes ao impedimento, mas não é útil para o país. Veja que é um julgamento político, não é um julgamento é, jurisdicional. Né? E por isso mesmo que eu confesso, estou sendo insistente, mas eu prego uma mudança do sistema de governo para acabar com esses traumas. A todo momento tem pedido impedimento no país.